Só pra isso. O intuito de vocês é que todas as áreas sejam capazes de estrear mais aqui de novo. Assim, e senha sempre tem um componente órfão de novo. Não necessariamente. Vocês têm áreas que vocês estão deixando virar mais confiante Sim. Exatamente. Mas quando vai iniciar o trabalho. Né? Ah, não reiniciar, mas quando vai reiniciar o trabalho, começa a a com a questão de... da órfã. É. é. Isso. Exatamente. É, a gente vai lá. Pode retomar ou não a questão pode. da Pode. No final, quando já tiver, sei lá, depois de 15, 20, 30 anos, não sei Quando o sistema já tiver não produzindo frutas Pode podar tudo, abrir a clareira, tudo no chão, começa tudo de novo Aí o solo vem muito mais rico, muito é. muito mais rico. aí o solo vai estar tá muito mais rico A gente vai numa área nessa situação que a gente começou do zero A gente começa a cortar lixo, mas a gente tá indo já pra, pra fruta E tem áreas que a gente já não planta mais horta, a gente vai ver isso aqui? É Lípia, mas é, tem gente que chama de Melissa. Não, ah, é a Melissa. Melissa é brasileira, né? É, é a Lípia alba. Mas é chama. chama aqui a Melissa é um, é um outro, né? Que tem um, um arbustinho. Pra que eu achar aqui? Porque eles fizeram o eucarico, aquele aqui. Porque ele tá pequeno. Essa área, é Essa área aqui, num sistema agroflorestal, faz pouco mais de um ano. Ou seja, que a gente plantou árvores. Uhum. Antes era só horta, uhum. a gente plantou árvores. Sim. E aí começou. Para que usa a limpe É chá. É. Chá, pra... chá, calmante yeah. é... é. Como, como, melissa. Hã? como melissa. Como melissa. Como melissa, sim. Na Colômbia se chama pronto alivio. Pronto alivio é como rápido alivio. Sim. Então é usada pra... Dores de estômago, hum. dores de cabeça. Ou seja, se você está meio doente, faça disso e beleza. -me Uma pergunta? O é, que ali na área que a gente entra, o foi bem frente ao solo? Bem, nessa área aqui. Ele foi cortado ah, mais ou menos assim. E aqui ele já foi cortado em cima. Como então, seria é... a diferença? Eu saberia dizer? Ou... Sim. Aqui tem uma, alguns eucaliptos ali que morreram, né? É que eu só vi que ali, em vez de ter cortado, assim, foi cortado uhum. tipo assim, uns 10 centímetros mais ou menos. Não, acho que esse aí morreu. O... Ele rebrotou ali. Na, na área da entrada. Ah, ou foi lá... cortado, cortado o eucalipto e só rebroto. Ah, sim, é. mas esse vai ser o padrão, tá? É, tá. é que a gente fez vários testes.